Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre meus amigos, estamos de volta com mais uma análise de um jogo delicioso aqui que recebemos em antecipado pela galera do Playstation do Brasil e eu agradeço demais aí pela confiança no nosso trabalho e o game de hoje, rapaz, é Gran Turismo 7. Sim, esse jogo de corrida excepcional que eu tive o prazer de experienciar pela primeira vez, rapaz. Esse é um ponto que eu já vou começar até falando aqui, já vou tirar esse elefante da sala aqui, para a gente poder continuar com a nossa análise. Que é o seguinte, mano. Eu nunca tive um contato assim muito aprofundado com a franquia Gran Turismo, obviamente já ouvi falar. Tenho amigos que gostam bastante, mas nunca cheguei a pegar para poder jogar assim definitivamente e ver qual é. E eu estou tendo esse contato mais profundo agora com o Gran Turismo 7. Com essa oportunidade que o Playstation deu pra gente. E olha, eu já adianto para vocês que foi uma experiência muito, muito da hora. Ainda mais para mim que não sou tão chegado em jogos de corrida assim. Então, já aproveita aí, cara. Deixa o seu likezinho pra poder fortalecer. Se inscreve aí no canal se você tá curtindo esses conteúdos aqui de análises antecipada que a gente tá trazendo e ativa o sininho. Para não perder a notificação dos próximos vídeos, beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos, importante ressaltar mais uma vez aqui que como é o meu primeiro contato com a franquia Gran Turismo, eu vou me ater apenas ao Gran Turismo 7, beleza, pessoal? Eu não vou criar comparativos aqui com os outros jogos da franquia, porque eu não tive muito contato com eles, então não tem como eu falar com propriedade assim para vocês. Mas com relação a este novo título que chega daqui a pouquinho, cara, no próximo dia 4 aí, vai estar disponível para todo mundo jogar. O que eu posso dizer, cara, é que foi uma experiência, assim, realmente gratificante, interessante, desafiadora e bastante divertida. E um dos pontos que eu já preciso elogiar do jogo, assim que eu abri ele pela primeira vez, ele me mandou uma pergunta. Você é novo na franquia Gran Turismo? E eu respondi, obviamente, que sim, né, porque eu estava adentrando naquele mundo lá agora e tal. E a partir daí, o próprio jogo foi me apresentando passo a passo, detalhe por detalhe, como é que aquele mundo ali, né? Como é que aquela jornada do Gran Turismo 7 funciona, desde a apresentação ali dos principais menus que eu poderia acessar, até mesmo das corridas, como jogar o jogo, porque ele é um simulador de corridas bem diferente de um Need for Speed da vida, por exemplo, que é um dos jogos que eu mais joguei das corridas aí e tal, que eu tava um pouco mais acostumado, né? Então assim, foi de extrema importância o Gran Turismo me dar esse direcionamento aí para que eu pudesse aprender melhor ali as mecânicas, como controlar meu carro, como frear da maneira certa, não guinar tanto o volante para direita ou para esquerda para não perder o controle do carro também, entender como esse controle do carro é importante durante durante as corridas, entendeu? Então, o jogo inicialmente, logo de cara assim, né, já me ajudou bastante nesse aspecto e foi um ponto que eu gostei bastante. E já falando, né, nesse aspecto de aprendizado aí dos menus do jogo que eu acabei citando aqui, outro ponto que eu achei bem legal, né, que incentiva inclusive nós jogadores a jogarmos mais o Gran Turismo, assim que a gente começa ali a nossa jornada naquele mundo, é que ele não apresenta ali de cara todos os menus, todas as estruturas do mapa liberadas, ou seja, a gente tem que ir ali completando circuitos, campeonatos, fazendo desafios, aumentando o nosso nível, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso para poder aí desbloquear essas novas estruturas e entender como elas podem auxiliar aí na nossa experiência durante as corridas, durante as disputas de Gran Turismo. Então assim, a cada sessão de gameplay que eu encerrava na minha jogatina aí para poder fazer a análise do Gran Turismo e tal, assim que eu fechava o jogo, cara, eu já ficava morrendo de vontade de voltar ali novamente para poder completar mais desafios, mais circuitos, mais pistas, para poder ver o que as outras estruturas tinham a oferecer. E o mais legal é que Cada uma delas, à medida que a gente vai desbloqueando, né? complementam sim o nosso gameplay de maneiras diferentes, sejam apresentando novos desafios aí para nós, ou então trazendo ali uma loja para poder vender carros muito mais modernos, oficina de Tani e muito mais. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre as estruturas do jogo todas elas aqui, justamente para poder não dar spoiler também sobre algumas coisas interessantes que o jogo tem que eu acho legal vocês descobrirem, entendeu? E como é que o jogo propriamente dito ali funciona, meus amigos? Quando nós começamos a nossa campanha, cara, o jogo jogo ele automaticamente nos leva para a garagem de carros usados ali para a gente poder selecionar o nosso primeiro carro e isso é um outro ponto aí muito legal porque o Gran Turismo ele apresenta uma lista de carros insanamente extensa pessoal são mais de 400 carros aí para a gente poder conseguir e obviamente durante a nossa jogatina ali a gente vai conseguindo sim esses carros seja concluindo ali missões e desafios ou até mesmo comprando os mesmos com o CR, que seria o crédito do jogo Que a gente também consegue ali Completando desafios, circuitos e campeonatos E olha, eu vou falar pra vocês que realmente É uma das coisas mais gratificantes de se fazer Ali no Gran Turismo, você montar a sua Biblioteca de carros, à medida Que ia passando ali, que eu ia jogando mais Ia completando ali a minha lista De carros que eu poderia utilizar, inclusive No gameplay, porque eles ficam disponibilizados Lá pra gente, pra isso também Eu sempre queria mais, entendeu? Eu sempre queria Completar novos desafios que eles passavam Pra gente lá no jogo, performar bem em outros circuitos e pistas ali para poder conseguir mais e mais e mais e ampliar essa minha coleção. É muito legal, cara. E os detalhes de cada um dos carros ali também, eles são bastante interessantes, são muito bem feitos. A gente vai entrar nesse aspecto gráfico daqui a pouquinho. Mas isso é uma parada legal porque incentiva a gente também a ir atrás, a jogar mais o jogo ali Trazendo um sentimento de progressão Assim, muito da hora pra quem tá curtindo Ali aquela experiência, entendeu? E aí, cara Nós temos alguns outros pontos que nós precisamos Falar de como o jogo funciona A gente tem o nível de colecionador Que é basicamente o nosso level ali Que a gente vai adquirindo à medida que a gente vai completando Circuitos, campeonatos, desafios, missões e tudo mais Entendeu? E esse nível de colecionador é importante porque A gente não só consegue novos carros com ele Como também desbloqueamos Novas estruturas para poder explorar no mapa ali que temos disponível no mundo de Gran Turismo 7, entendeu? Então assim, como todo bom jogo de RPG, que a gente precisa aumentar de nível para poder ter vantagens, assim, ter coisas melhores acontecendo para nós durante a nossa jornada. É a mesma coisa aqui no Gran Turismo com o nível de colecionador. À medida que a gente consegue novos carros ali, à medida que a gente passa pistas e tal, a gente vai aumentando, a gente vai ganhando XP para poder aumentar esse nível de colecionador. E além disso, nós temos também desafios diários lá, que eles contam uma certa quantidade de quilômetros que a gente roda né, naquela nossa sessão de gameplay ali durante o dia, que quando a gente completa, a gente ganha um ticket de uma roleta que a gente pode utilizar para poder ganhar ali dentre carros, peças ou até mesmo créditos para a gente poder utilizar dentro do jogo, entendeu? E esses tickets vão evoluindo conforme a gente avança na nossa jornada. A gente tem tickets ali de uma estrela, duas estrelas e assim por diante. Se na uma estrela a gente tem um carro ali, uma peça e o resto ali só de créditos, é bem possível que apareça mais peças, mais carros e menos créditos ali para poder aumentar as nossas chances de ganhar na medida que a gente vai avançando no nosso progresso do jogo, obviamente. Agora falando um pouquinho sobre o gameplay do jogo, pessoal, que é um aspecto assim bastante interessante para mim, que sou novato nesses simuladores de corrida assim, nunca tinha me aventurado tanto. Foi uma experiência bem peculiar eu diria, porque como eu tô acostumado com jogos estilo Need for Speed, que eu gosto pra caramba, você pegar Gran Turismo 7 assim pra poder jogar e tal, você vê que a pegada ela é um tanto diferente. Não dá pra você ir correndo na loucura e tal, e em cima de uma curva ali, você usa o freio de mão, poder fazer aquele drift lá e tal, continuar a pista ali de buenas. Não, cara, é muito fácil você perder o controle do seu carro jogando o Gran Turismo. Então, esse é um dos pontos, como eu mencionei anteriormente aí, né? que o jogo ele já nos ensina logo de cara, entendeu? Nos desafios ali, principalmente no menu central de licenças que está disponível, a gente possui desafios que nos mostram como fazer as curvas com precisão, como utilizar o freio e tudo mais. Então ele traz sim essa jogabilidade bastante realista porque o peso do carro importa Você tem que tomar cuidado dependendo da pista que a gente vai correr Com o tipo de carro que você escolhe Porque não adianta você ter um carro veloz demais Que facilita você perder o controle dele ali também E a gente precisa saber dosar durante as corridas também, né? O nosso nível de aceleração O quão forte a gente pisa no nosso freio Poder fazer o carro derrapar ou não A gente tem que pisar no freio sempre em linha reta Se a gente virar o volante Mesmo que um pouquinho durante a frenagem ali, cara É possível sim perder o controle do carro Fazer ele rodar rodar e ficar em extrema desvantagem durante os circuitos, pode parecer complexo inicialmente para quem é novato na parada e tal, mas é bastante sim gostoso de você pegar ali, você aprender e quando você coloca isso em prática nas pistas, você vê que você tá evoluindo ali na sua progressão de gameplay, sabe? É bastante interessante. E o jogo ele te dá opções de acessibilidade para isso, entendeu? Você tem ali uma opção intermediária onde o jogo ele faz marcações na pista bonitinho para onde você tem que se posicionar com o seu carro, o momento que você precisa frear e muito mais. Obviamente, eu comecei assim para poder entender melhor o esquema do jogo e depois eu alternei para o modo profissional, que aí ele não mostra marcação nenhuma, cara. Vai realmente do seu feeling ali quando você deve acelerar, quando você deve frear e tal. E eu devo dizer que foi uma coisa gratificante demais... Ver, sentir a minha evolução ali à medida que eu ia concluindo novos desafios, aprendendo um pouco mais, aprendendo também sobre os carros, como eles funcionam, entendendo também quais carros utilizar, conforme o tipo de pista que eu ia correr ali, quantidade de curvas que ela tinha, quantidade de retas assim, para eu poder utilizar carros mais velozes ou não. Então o jogo ele te proporciona isso, sabe, isso é uma coisa muito legal. E um outro ponto também que influencia bastante na questão aí do seu gameplay são as alterações climáticas que o jogo tem, rapaz. Sim. Tem momentos ali, como por exemplo, né, que você tá numa pista que tá chovendo e conforme o carro que você estiver utilizando e o tipo de pneu também que você estiver ali no momento, ele desliza mais na pista, então você tem que tomar mais cuidado ao dirigi-lo ali naquele circuito para você não perder o controle. Até isso, cara, traz uma consequência no seu gameplay. Por isso que eu falo, cara, a jogabilidade de Gran Turismo, ela é extremamente realista nesse ponto, e eu acho que é um negócio muito positivo assim, sabe? Traz a gente mais pro real, onde nós temos que prestar mais atenção em detalhes que em outros jogos, por exemplo, eles te dão mais liberdade para você performar da forma que quiser. Por exemplo, você chega ali numa curva em cima dela, igual eu falei anteriormente, né, você usa um freio de mão ali e tal, faz um driftzinho, sobrepuja a curva lá e tal, e você continua no seu mesmo nível de velocidade que você tava antes. No Gran Turismo tem essa não. Um errinho, cara, pode ser fatal ali na sua corrida e você perder muitas posições e é difícil de recuperar, tem hora, viu? E eu preciso falar também, cara, do Dual Sense, entendeu? A utilização do Dual Sense... No Playstation 5 aí, né, jogando Gran Turismo 7 É uma parada assim, fora do comum também Porque você sente o peso do freio no gatilho aqui da esquerda E você sente também o peso do acelerador no gatilho da direita, cara. Quando você tá num nível de velocidade muito alto, você sente o freio um pouco mais pesado e a aceleração um pouco mais leve. Já que você está na marcha maior lá né, e o gatilho já tá lá no fundo, você sente ele mais leve. Quando a gente começa a corrida, por exemplo, a gente sente a aceleração um pouco mais pesada. E a gente pode sentir outros aspectos também ali, do ambiente no Dual Sense, por exemplo, quando a gente sai da pista, vai para terra, vai para o cascalho ali e tal, a gente sente o controle tremer na aceleração, a gente sente também na troca de marcha, a gente também sente no Dual Sense, então é muito legal só. Aumenta mais assim a nossa imersão nessa experiência sensacional que é jogar Gran Turismo 7 E olha, ele tem aqueles esquemas de câmera para você jogar com o carro em terceira pessoa Onde você vê o carro todo assim, a pista e tal E tem aquele esquema de você jogar também dentro do carro Onde você vê o volante e os braços do motorista ali, né cara? Olha, eu vou falar para vocês Eu nunca fui muito acostumado a jogar dentro de carro assim não, com a câmera dentro do carro, né? Nesse jogo foi o que eu mais joguei Por conta principalmente da imersão e à medida que a gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? Parece que a gente realmente tá dentro do carro ali, nas nossas corridas, nos nossos circuitos. Então foi uma parada realmente poda demais ali de vivenciar nesse Gran Turismo. Como já era de se esperar, né, meus amigos? O jogo, ele traz sim opções de personalização e tuning. Você pode ali personalizar seu carro, trocar cor, colocar para-choque, trocar o aro das suas rodas e tudo mais. Assim como você pode tunar o carro também que é uma coisa super importante e necessária dentro do jogo. Por quê? À medida que a gente vai avançando ali, né, desbloqueando novos circuitos e tal, eles vão pedindo carros com nível de PP maiores O que seria esse nível de PP? Eles juntaram aqueles atributos gerais de carro Como velocidade, aderência e tudo mais Num único ponto que é esse PP Justamente eu poder simplificar ali E a gente entender melhor Tipo, ah, esse carro aqui é mais rápido que o outro E a gente não precisar ficar avaliando Diversos tipos de atributos diferentes do carro Então isso eu acho um ponto bem positivo também E como eu tava dizendo, cara Tem campeonatos de circuitos aí mais para frente Que vão exigir carros com PP maior Que você pode não possuir na sua lista vantagem de carros no momento. Então é aí que entra a vantagem do Tuning. Você precisa ir lá, dar uma melhorada no seu carro comprando motor, suspensão, rodas e muito mais que vai aumentar o seu nível de PP. E dentro da oficina de Tuning nós temos categorias diferentes que liberam peças diferentes e melhores para a gente poder colocar ali no nosso carro durante a nossa jornada. E para você liberar essas categorias, porque elas não vêm desbloqueadas logo de cara, você tem que aumentar o seu nível de colecionador. É uma outra parada aí que incentiva o player a estar ali todo dia, jogando um pouco mais de Gran Turismo para poder subir de nível. Isso é muito legal também. E eu gostei das opções de Tuning, é uma parada muito simples e fácil de utilizar, sabe? Você pega o esquema logo no início ali, pode parecer meio maçante para alguns, é pô, vou ter que ficar avaliando peça por peça, pra poder ver qual que se encaixa melhor no meu carro ali, para poder aumentar o nível de PP. Mas, fica tranquilo, cara. O negócio é muito simples e muito fácil de utilizar. Agora, sobre os gráficos de Gran Turismo, né, meus amigos? É um ponto que a gente não pode deixar de comentar aqui, porque assim, eu já tinha ouvido falar, obviamente, por amigos próximos que gostam da franquia, que ela possui gráficos, assim, realmente muito bonitos, bem fodas mesmo. E olha, vou te falar, hein? Realmente as pistas ali, o ambiente e tal, ele é bem bonito, que é apresentado pra gente, mas o que de fato salta aos nossos olhos são os próprios carros. Os detalhes ali, que são empregados em cada modelo de cada marca de cada região, né? Seja da Europa, do Japão, da América e tudo mais que eles trazem pra gente ali. Inclusive, nós temos no jogo, né? Como eu comentei lá no início, são mais de 400 carros de marcas famosíssimas aí do mundo inteiro. Isso é um ponto muito legal também. E tipo, a textura, os reflexos, os detalhes dentro do carro ali é tudo realmente muito lindo, cara. Eu não tive ainda a oportunidade de testar no PlayStation 4, irei fazê-lo. E o jogo, ele tem sim os famigerados modos de desempenho e o modo ray tracing que eles trazem também para o Gran Turismo, este último, né, como o próprio nome já diz, traz ali efeitos de iluminação e reflexão fodas para caramba que essa tecnologia tem a oferecer para gente, como vocês conhecem. Obviamente, eu optei por jogar com a taxa de quadros mais alta, né, no modo desempenho ali principalmente por conta da fluidez nas corridas, que é bem necessário, porque a gente precisa ter uma precisão na nossa direção ali pra não fazer besteira ali sair da pista e perder posição e perder a corrida e ficar puto, entendeu? Vocês estão ligados como é que é o negócio. Então eu optei sim pelo modo de desempenho e eu acredito que muitos aí que vão jogar o Gran Turismo vão também por essa opção. Tem um outro ponto que eu preciso elogiar bastante no Gran Turismo, cara, é a enciclopédia automobilística que tá dentro desse jogo. Porque assim, cada carro que a gente consegue, cada missão lá no café, que é uma das estruturas que a gente desbloqueia logo no início, que nos entregam ali cardápios que é conseguir três carros de uma marca específica, de uma região específica, cada detalhe desse nos traz informações sobre o carro, sobre a marca, como ele foi feito, quando ele foi feito, por que, que ela é legal... Quais as vantagens e tudo mais? Mano, é uma riqueza de informações assim, fora do comum. Na sua listagem de carros lá, você tem todos os carros que você adquiriu até o momento e você vai conseguindo mais ao longo do processo. Quando você clica no seu carro lá na listagem, aparece um texto do lado ali, ó explicando toda a história daquele carro. Como ele foi feito, por quem ele foi feito, de que ano ele vem. Então assim, é muito legal, principalmente pra quem é fã de automobilismo, entendeu? Pra quem é fã de corrida, vai se deleitar com certeza com essas informações adicionais. Eu mesmo que não sou tão chegado, cara teve momentos que eu parei lá e fiquei lendo e falei pô, que legal, velho, a história disso aqui e tal, é realmente muito da hora, eu acho que é um acrescento legal ali para poder trazer uma maior imersão pro jogo e você entender melhor a história por trás de cada um daqueles veículos, sabe? E assim, eu preciso elogiar também a trilha sonora do jogo, que traz grandes hits ali de grande sucesso que empolgam a gente durante as corridas, até mesmo nos momentos de maior calmaria, quando a gente tá ali no menu do café, por exemplo, a gente poder ver o nosso cardápio lá com carros para poder adquirir, para a gente poder completar e tal. Até ali, cara, que as músicas são mais relax, né, a parada é envolvente, é muito da hora. O único problema, o único ponto que eu tenho que ressaltar aqui é pra nós produtores de conteúdo, porque tem muita música licenciada no jogo. Então, assim, se a gente for fazer um gameplay, for fazer uma live e tal, a gente vai ter que tirar a música ou usar de alguma estratégia de, tipo, pegar ali algumas músicas dentro do jogo, que a gente sabe que são trilhas brancas que irão passar sem problema no YouTube, e fazer um gameplay somente com elas rodando em loop, entendeu? Essa é a parada. Eu senti realmente falta de uma opção, igual muitos jogos tem trazido ali, de colocar uma opção ali pra você ativar e rodar só músicas sem problema de copyright, entendeu? O próprio Guardiões da Galáxia mesmo, que é um show de trilha sonora, fez isso eu acho que eles poderiam ter feito isso no Gran Turismo também. Com relação ao modo online, pessoal, isso é uma parada assim que eu não pude testar tanto, infelizmente, porque durante aí o nosso tempo de análise, né, nesse período antecipado, que a gente estava com o jogo é, eles organizaram algumas sessões específicas em dias específicos e horários específicos também. Eu consegui participar de algumas, né, não tantas assim quanto eu gostaria, mas as que eu participei rodou super bem, ainda mais que eu enfrentei pessoas de outros países. né Teve pessoas lá, porque mostra na bandeirinha, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra e tudo mais, e a corrida fluiu assim tranquilamente, sem lag, sem queda, sem nada. Então, assim, essa pouca experiência que eu tive com o modo online, né? Eu não encontrei nenhum problema, assim, que realmente atrapalhasse a minha experiência ali. Mas, meus amigos, o jogo, ele não tá totalmente livre de problemas. Ele teve alguns pontos ali que realmente incomodaram um pouquinho, nada que estragasse a minha experiência por completo e tal, mas, por exemplo, a gente tem ali um modo de personalização, como eu já comentei anteriormente, pra gente modificar o nosso carro. Pintura, para-choque, aro da roda e tudo mais. Eu tava fazendo uma modificação dela, Dessas, e quando eu fui salvar a personalização, o jogo foi crashou Eu tive que fechar ele e abrir de novo E quando eu voltei lá, não tinha salvo e eu perdi tudo que eu havia feito né? Eu gastei um tempinho ali fazendo essa personalização acabei perdendo Isso irritou um bocadinho, mas fazer o que, né? Aconteceu Um outro ponto também é a dificuldade do jogo à medida que a gente vai avançando na nossa jornada no Gran Turismo, claro que as pistas vão ficando mais difíceis, os corredores ali, os adversários NPCs também ficam mais difíceis. Só que em alguns momentos, em algumas corridas ali, Enquanto eu tava correndo, nas primeiras voltas, tava tudo muito bem equilibrado, a disputa bem acirrada, diga-se de passagem. Mas quando eu entrava na última volta, velho, os corredores que estavam atrás de mim, em segundo e terceiro ali e tal, caso eu estivesse em primeiro, rapaz, os bichos de um burro de velocidade do nada, que ficava um negócio meio bizarro, sabe? Isso assim aconteceu algumas vezes comigo, não todas, obviamente. Mas foi uma parada que eu não pude deixar de notar e eu preciso comentar aqui. Quando o jogo lançar, eu quero até ver um feedback da galera com relação a isso depois. E uma outra coisa que me pareceu um tanto estranha é a física do game em alguns momentos. Porque assim, eu cheguei a reproduzir algumas colisões com carros, muros e tudo mais assim para poder realmente ver como isso afetaria os carros. E em alguns momentos ali eu notei que, por exemplo, eu dei uma batida na traseira do carro que tava na minha frente ali, pra poder desequilibrar ele e tal. E aí eu fui prestar atenção na traseira dele, assim, eu não consegui enxergar muito bem um amassado, alguma coisa assim, que correspondia àquela colisão daquele momento. E era coisa de, tipo assim, eu tava lá longe, daquela acelerada boa ali e tal, e dá aquela batida em cheio, sabe? Então, assim, a física, ela realmente me pareceu estranha em alguns momentos. Mas assim, pessoal, no frigir dos ovos, sabe? Sendo um novato na franquia Gran Turismo, foi uma experiência, assim, que me agradou demais eu continuo jogando o jogo mesmo depois dessa análise porque tem muita coisa pra poder fazer muitos circuitos e tal e eu quero experimentar mais o modo online também assim que tivermos mais jogadores dentro do game também sabe então assim o que eu posso dizer para vocês é que Gran Turismo 7 ele é um prato cheio para fãs de jogos de corrida a riqueza de informações de conteúdo que o jogo traz pelo menos para mim tá Que foi uma coisa que eu curti bastante garante boas horas de gameplay você fica com vontade de jogar mais assim que você fecha o jogo. Ele tem uma curva de aprendizado bem bacana para quem é novato aí nessas simulações de corrida, que é uma pegada bem diferente de jogos como Need for Speed. É muito gostoso você sentir a sua evolução a cada nova pista, ainda mais quando eles vão aumentando as dificuldades aí, e os carros e os circuitos vão ficando mais difíceis, isso é muito da hora. Os gráficos são fodas também, a trilha sonora que eles integraram ali no jogo empolga pra caramba, é muito divertido você ficar escutando, tem hora, mesmo no menu principal, sem correr, sem fazer nada. No conjunto da obra, foi uma experiência foda que eu tive com o Gran Turismo 7, e esperem alguns conteúdos aqui de gameplay, rapaz, eu vou dar um jeito aqui, cara, de utilizar trilhas que não deem problema no YouTube, poder trazer pelo menos umas lives, algumas coisas assim, para poder mostrar para vocês como é que o jogo funciona até mesmo para vocês verem como é que o negócio é e tal e auxiliar vocês aí caso estejam com vontade de comprar esse jogo também, entendeu? Então espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos mais uma análise aqui de um jogo que nós estamos trazendo antecipado para vocês, graças a Playstation aqui do Brasil que eu agradeço demais pela confiança no nosso trabalho comentem aí se vocês estão empolgados pro Gran Turismo 7, se vocês já jogaram outros jogos da franquia, e já aproveitem também para poder complementar, cara, essas informações que eu passei aqui, com informações dos jogos antigos, pô, isso aqui tinha ah, isso aqui não tinha, isso é novo, pô, que legal e tal, eu acho que vai ser uma troca de experiência muito legal entre a gente aqui nos comentários principalmente você, que já está aí bastante engajado com o Gran Turismo desde o primeiro jogo, então, eu vou ficando por aqui, meus amigos, um beijo pra todos Vocês aí, até mais e fomos GALERA!